Você já se perguntou hoje por que estamos tristes? A razão é porque você nunca percebeu. Neste exato momento existe uma pessoa que está pensando em você. Talvez você nem a conheça, talvez seja uma pessoa que você não vê a tempo ou talvez alguém bem próximo e nós nem percebemos. A falsa sensação de que estamos sozinhos nos cega de uma forma que mesmo que estejamos rodeado de pessoas, ainda assim não enxergamos nada além de uma solidão, o que na realidade é bem diferente, porque mesmo que você tente, você nunca estará sozinho, talvez você não enxergue. Talvez você não escute, mas está lá, talvez de alguma forma que você nem imagine. Você nem se lembra, mas quando você nasceu, quando você deu seu primeiro sorriso, as pessoas sorriram para você. E não importa as dificuldades e tudo que passamos, quando você sorrir, a vida vai sorrir de volta. A sua vida é o seu bem mais precioso, e não há nada que faça valer a pena desperdiçá-lo. A sua vida ela é tão rara e tão valiosa que até hoje não sabemos como ela surgiu. Podemos ter sido criados ou até mesmo vindo das estrelas. Não importa qual a sua religião, não importa no que você acredita ou não. A vida é uma oportunidade única, então aproveite esta oportunidade e viva!